Salve, salve, galera. Estamos aqui com Dark Days e eu vou fazer a invasão do bunker hoje. Lembrando que é a minha primeira vez invadindo esse bunker. Não sei como ele funciona. Não tenho experiência alguma. Os equipamentos que eu estou usando são esses aqui. Não sei se será suficiente para limpar o bunker. Então, vamos lá, galera. Vamos fazer a tentativa aqui. Partiu. Deixa eu ver o que tem nessa caixa aqui antes. Aí que não tem alguma coisa para ajudar, né? Cara, tem sim, isso aqui é importante Vou precisar Então vambora, cara De primeira ali já tem bastante zumbis Não sei se dá pra ir no stealth, cara Cara, tem muito zumbi aqui Acredito que vai ser chato, hein Caralho, mano, que música cabulosa, velho Ah, não deu pra pegar no stealth, não Cara, tem muito zumbi. Já foi um. Nice galera. Conseguimos. Vamos coletar o máximo de item que nós conseguimos aqui bem fácil. Esses zumbis aqui iniciais, eles são bem fraquinhos mesmo. Os mutantes, né? Partiu. Cara, deixa eu colocar uma outra arma aqui. para economizar um pouco, porque... Eu não tenho equipamento suficiente. Essas armas eu vou tentar usar nos zumbis mais fortes. O cara já me viu, mano. Mata esse cara. é bem cabuloso já vou usar alguns mig, já vou usar alguma coisa aqui mais, quais portas que estão abertas, bom, eu vim daqui, caralho, eu não vim daqui não, tô perdido, eu vim daqui, beleza, não tem mini mapa aqui dentro, ali tem um, tem um cara grandão, velho. Vou puxar a pistola pra ele. Cara, ainda bem que eu trouxe mais roupa. Cara, que cara chato, mano. Nem tava fazendo nada com ele. Mas caralho, beleza. Vou pegar o grandão agora, cara Ah, porra Acho que não vai dar não, hein, cara Mano, chamei a atenção de muitos zumbis Caralho, viado, socorre Não vai dar não, galera, não vai dar não Caralho, mano Cara Não sei se vai dar, hein Não sei se vai dar não, hein Vamos tentar de novo Vou voltar lá dentro Cara, essa arma Ela é muito fraca para isso Eu acho que eu não tenho equipamento para fazer isso não, cara Beleza Vamos reorganizar e voltar lá que isso, cara? Eles já estão aqui, mano. What the fuck? Caralho, fiquei preso, mano. Mano, não rola. Não rola, não rola, não rola, não rola, não rola. Quase morri. Mano, não rola. Eu chamei a atenção deles, velho. Se morrer, morreu. Foda-se. Vamos entrar de novo. É tentar... Cara, não dá pra sair correndo. Foda isso, eles vêm muito rápido. Bora. Tô tomando muito dano. Tem que vir com mais equipamento. Eu não tenho equipamento suficiente. Partiu. Não tem o que fazer. Vou tentar passar correndo e tentar caitar eles aqui pra ver o que dá. Acredito que não vai rolar não, hein. Cara, me cercaram aqui agora deu ruim. Que isso, mano? Ah, morri. Não tem o que fazer. Não tem como recuperar os itens. Eu não vou conseguir voltar lá pra recuperar aqueles itens. Eu não sei. Cara, vamos voltar lá pistola. Vamos voltar lá pistola. Deixa eu ver aqui. Eu tenho munição disso aqui, cara. Vamos voltar lá sim. Tem 30 balas. Munição. Pera aí, como é que eu uso a munição nisso aqui? Pera aí que eu tenho munição dela aqui. Só colocar? Nice. Recarregar. Galera, vamos voltar lá. Vamos voltar lá sim, velho. Vai ter essa não Vamos recuperar nossos itens Então galera, estamos aqui de volta Como vocês podem ver, é impossível Vir ao bunker com PC PCR 0 Então, infelizmente eu vou perder Todos esses itens que estão aqui Não vai dar para recuperar, eu não tenho equipamento suficiente para ir lá, mas para compensar Nós vamos fazer Essa mina aqui, cara Mina abandonada Vamos dar uma olhada aqui, ver o que nós conseguimos Extrair aqui, tentar recuperar um pouco o prejuízo que nós tomamos Vou dar mais uma farmada, recuperar mais itens Pra gente limpar o bunker Eu vou dar uma olhada, vou ver como funciona esse bunker alguns vídeos aí E nós vamos limpar esse bunker, cara Então vamos fazer um farmzinho aqui Então, galera Estamos aqui, vamos fazer a limpa Cara, curti, hein? No. Só sai, cara Só sai que não dá pra vocês não Será que eu vou conseguir tem bônus aqui, cara? Eu preciso recuperar pelo menos um pouco do que eu perdi. Tem só mais 11 munição. Sai, cara. Não quer morrer, não? cara não quer morrer, cara. Ah, tá recarregando. Beleza. O que tem aqui, cara? Eu nem trouxe equipamento pra limpar isso aqui. Caralho, bem macabro também, hein? Não! Só sai, cara. Foi tu que me matou. Espera recarregar. Já foi? Nice. Vamos recarregar aqui logo. Caralho, eu gostei do robô, hein? Pô, cara, eu não trouxe picareta pra fazer a limpa aqui. Achei ele meio lento só. Cara, vamos matar ele logo Porque depois Nós vamos vir só fazer a linha Nice, vamos recarregar Vou tentar matar todos os zumbis aqui Depois a gente vem aqui só fazendo a linha Esses daqui já me viram, Vou matar ele logo Corre, cara Tem uma vaca ali, velho Vamos matar esse zumbizão aqui um aqui. Olha mano. Morre, cara. Nice. Morreu. Vamos recarregar aqui. Tem bastante loot. Vê se a gente consegue, pelo menos, recuperar alguma das armas, cara. Que pô. Tem bastante loot aqui. Nice Vamos recarregar logo para quando chegar ali já ter munição Ah cara, esse aqui é bem chato Acho que eu não podia ter me visto não. Vamos limpar essa área Que isso, cara? Muito, muito bom, mano. Caralho, velho. Porra, essa aqui. Só vem, cara. Só vem. Tá vivo, tá se mexendo, toma tiro. Vai ter essa, não. Se mexer, vai tomar tiro. Cara, tá quase acabando a munição. Tem só mais 74 balas, hein. Será que dá pra limpar a área toda com essas 74 balas? Um carro de polícia ali. Carregou. Minha energia também tá acabando, hein? Cara, eu acho que já tá quase tudo limpo, hein? Só vem, cara. Só vem. Nice. É galera, acho que é isso, hein? Caralho, já vai ali, vindo brabo, velho. Tá porra. Mas, ih, cara, acabou a munição. Se tiver mais zumbi ali dentro, fodeu. Cara, tem mais zumbis ali. Mas eu não vou chamar a atenção deles, não. Vamos descer aqui. Pegar o que der pra pegar. Preciso fazer a mochila, hein, velho. Vou chamar a atenção de alguns que Eu tô muito na merda, mano. Tô sem arma, tô sem porra nenhuma, tô peladão. A minha intenção era recuperar os itens. Pô, tem um javali ali, cara. Pô, você quer apostar quanto que esse javali vai causar problemas. Ah não, uma cabra, mano. Tá mech. Ouro. A gente vai precisar. Matinho. Eu quero ir nesses loot, cara. Eu quero ir muito nesses loot. Deixa eu captar o máximo que eu conseguir aqui. Será que dá pra mim craftar uma arma, pelo menos? Dá. Bora, partiu. Vamos lá. Daqui a pouco já vai dar pra mim craftar um tênis também, hein? Achei Achei uma arma aqui. Nice. Barrinha de ouro. Pega isso aí. Só foi. Vai morrer. Vai morrer. Pô, galera. Tá dando bom. Se der pra gente recuperar alguma coisa que a gente perdeu, já tá nice eu ganhei aqui? Ouro, atadura... Opa, opa... Ó, galera... Cara... Vamos conseguir recuperar nossas coisas, hein? Cara, deixa eu ver se eu consigo craftar uma mochila aqui... Nice... Consegui craftar a mochila... Galera... Vai dar bom, hein? Vai dar bom, vai dar bom... É que eu não preciso usar... Vou abrir mão de alguma coisa... Isso aqui em que a lata é melhor... Beleza Ou pego esse suquinho aqui e larga esse migo Vamos largar esse migo Beleza, beleza Cara, e tem, mais, e tem muito mais loot, hein Não tem só esse não Depois tem que voltar aqui pra pegar o Nosso robô, cara Ele não vai ficar pra trás, não Tem mais loot pra cá que eu sei Esse madeirinho eu vou querer. Cara, eu vou querer essa madeira sim. Peraí, aí. Tá ficando alimento. eu conseguir craftar uma madeira aqui, vai ser top. Hein? Consegui craftar uma picareta, aliás. Cara, tem mais loot pra cá. Vamos direto nos loot Deixa eu ver onde estão esses loot aqui. Porque eu quero ver o que tem nesses loot, cara. Quero recuperar nossas coisas. Tem zumbi pra lá. Galera. Galera. Pera aí, tem muita coisa aqui interessante, cara. Cara, você vai ficar... Pô, tem a picareta, velho. Vem o carvão o cara, não tem como abrir mão de nada aqui hein? Vem você Nós temos a picareta aqui Vai tá, você Acho que não tem mais nada aqui que eu quero, não Qualquer coisa, nós vamos voltar aqui nesse loot Pegar mais alguma coisa aqui Cara, ressurgiu um zumbi aqui do nada matar ele Só morre, cara Só morre Morre, morre, morre, morre, morre. Ô oh, cara. Tá morrendo não. Vamos usar esse milho aqui. Nice. Nice. Vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa aqui. Tem espaço livre, eu não posso usar picareta. Beleza. Vamos ver onde estão os outros lutes. Pera aí, peraí, aí. eu achei alguma coisa aqui. É isso aqui. Devastador, cara Com a morte do Devastador Consegui isso aqui um lugar da grama Nice Cara, eu matei outro Devastador aqui dentro Nossa, tem mais um zumbi aqui eu morre, cara eu Morre, cara eu Morre, eu morre Vamos morre Incomoda muito não. Pô, cara, tem muito minério bom aqui, hein. hora nós pegarmos esses minérios todos. Por foda aqui é a mochila. Essa mochila já tá na merda. Cara, quero. Gasolina, quero. Pita, quero muito. Vamos tá no lugar dessa corda. Cara, tá foda decidir aqui, sabe você? Você eu vou colocar qualquer coisa, eu volto aqui pego esse. Cara, espera aí. Beleza. Espaço livre. Espaço livre. Espaço livre. Beleza Tem mais loot Tem mais loot Caralho, velho Que porra é essa ali? Vou ali não, vou ali não Vou ali não Ali não dá não Pra ver pra onde estão esses isso aqui Os loots estão todos pra cá Só que aqui não dá pra gente ir não, galera Vou voltar Se tem mais algum loot pra cá Eu não quero corredinho não dá pra pegar cara aqui tá tenso aqui não dá pra gente ir não vamos voltar cara impressão minha ou os zumbis estão dando respal ou eu não passei aqui ainda? eu tô achando que esses zumbis estão dando, estão dando respaldo. Cara, só morre. Onde tá o nosso robô? Nosso robô tá pra cá, velho. Aqui tá cheio de zumbi, mano. Né? Cara, como que eu volto lá? Nosso robô tá pra cá. Peguei um caminho errado aqui. Cara, essa área é gigante, velho. Como assim? Nosso robô tá pra cá. Não, pra cá não pode, velho. Nosso robô tá pra cá. Pera aí. Cara, você vai vir, hein? No é lugar dessa picareta. Não conseguiu nada de picareta. Mais uma pistola. Uma pistola. Vamos levar. Cara, deu pra recuperar nossos itens. Mano, quero só botar tá pra cá não tem mais munição pra ele Está tá recuperar ele aqui cara essa área é gigante velho nada que eu quero. Aqui eu volto. Beleza. foi é tanto item, cara. Dá uma pena deixar tudo pra trás? Não, não vale a pena não. Essa aqui tá melhor. Então, vamos colocar essa... colocar essa camisa gasta aqui. E beleza, partiu o encontro do robô Ele tá logo no corredorzinho aqui ó. Tá pra cá É galera, terminando aqui E de base E de base Então é isso galera, conseguimos recuperar aqui o nosso Nosso robô Aqui eu não tenho a mínima chance de ir Olha o tamanho daquela, daquele bagulho ali velho não, não rola, não rola, não rola. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para todo mundo que assistiu até aqui. Valeu e fui!